Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Então. É. Então você quer trabalhar? Sim, sim, eu quero, eu quero, por favor. Uhum. uhum. É, eu queria... Você já trabalhou aonde, hein? Ah, bom que perguntou. Eu, tra... eu tenho experiência muito com vendas e eu já tive experiência também com entrega de produtos. O que acha disso, hein? O que acha disso? Oi? O que acha disso, hein? É... É... É... Muito bom, muito bom, muito bom. Interessante, né? Isso, isso, isso. Ok, pode continuar. Você trabalhou com vendas, né? Ah, sim, sim. Eu já tenho experiência com vendas. Eu podia ser de muita ajuda nessa empresa. Hein, você quer... Quer emprego? Quer emprego? Sim, sim, eu quero emprego. Você já comeu cocô? Oi? Você já comeu cocô? Ai, meu Deus do céu, que nojo. Pelo amor de Deus. N não, não. Não, eu não... Você já comeu cocô? Não, não. Não, eu não comi cocô, senhor. Por quê? Porque... Eu... Eu nunca tive vontade, senhor. Por quê? Ai, meu Deus do céu, você tá segurando... Ai, não, não, olha... Desculpa, eu acho que eu vou embora. Você não quer emprego? Eu quero sim um emprego, mas... Você tá... Tá... que é isso? É minha... Eu tô fazendo a imitação aqui. De quem? É do... Jean-Claude Van Damme. Eu... Tá parecendo Não, não. Um pouco, um pouco. Na verdade, um pouco. Quer o cocô? Não, não, não, não. Eu não, não quero o cocô. Ok, ok, ok, tudo bem. Quer o cocô? Não, obrigado, por favor. Você não quer emprego? Ai, eu quero sim, mas... O que isso tem a ver com cocô? não pega o cocô. Não, não, obrigado, eu não... Eu não quero cocô, senhor. Pega o cocô. Olha, pelo amor de Deus, eu não vim aqui pra pegar cocô, entendeu? Vou... Pega, o cocô, pega o cocô, pega o cocô, pega o cocô, pega o cocô, pega o cocô, pega o cocô, pega o cocô. Ah, tá, meu Deus, tá, meu Deus. Me dá essa bosta de cocô. Come. Posso ter emprego agora? A vaga já foi preenchida. <SILENCIO>